Bem-vindo a mais uma videoaula. Clique no menu Arquivo, abrir projeto, selecione a pasta exemplo 5, um tipo, selecione Topo Rankad, selecione sessões transversais, o Topo Rankad, dê um clique em duplo no arquivo sessões transversais. Transibir as sessões transversais, aproxima-se da sessão, Clique no menu, medição, área de corte e aterro. Selecione a linha primitiva. No nosso caso seria a linha vermelha. Selecione a linha de projeto. No nosso caso seria a linha azul. Desenhe salvar, sim. Inserir o grid, sim. inserir no desenho as áreas de corte e de aterro com um o grid. Ou a malha. Morro para a última sessão. Novamente. Clique no menu Medição. Área de corte e aterro. Selecione a linha primitiva. Selecione a linha de projeto. Salvar. Sim. Inserir o grid. Sim. Está inserido. O grid, a área de corte e a área de aterro. Feche o desenho. Volta no topo rancarte, na barra vertical. Um clique do em curva de nível. Vamos converter os a partir do Clique no menu Modificar. Converter linha objeto de destino no nosso caso seria pontos digite a letra P selecione o objeto no caso uma linha informe por vértice de cada vértice seria inserido um ponto por distância seria colocado um ponto por distância pegando a cota de cada curva, no nosso caso, a distância 5 metros clique novamente no menu modificar ou na válida da de ferramentas, congelar e objetos de destino, ponto selecione o objeto, distância, 5 metros foi inserido, continue repetindo o processo até que todas as curvas sejam inseridas, pontos Após o término, clique no menu MDT, selecionar pontos, novo ponto MDT, pontos por seleção, selecione todos os pontos, clique no menu no botão salvar, OK. Na barra de ferramentas, clica no botão triangular, nome, um ok. Como certo que foi inserido o um novo MDT. Então, para ajustar a altura do pontos, é só clicar em exibir e configurações continuando feche o desenho no topo página. clique no arquivo abri, suba um nível acima clique na pasta exemplo 1 selecione exemplo 1, 1 será inserido um novo projeto na barra vertical, expanda o topo abra o exemplo 01.1 .1 dê um zoom para se aproximar dos pontos agora clique no menu medição distância informe o ponto inicial o ponto final não se esqueça de ativar o snap você pode ajustar a altura do texto também desejo salvar sim vou inserir a distância do ponto 3 ao ponto 4 clique no menu edição rumo e clique no ponto inicial clique no ponto final deseja salvar sim Foi inserido o azimuth o rumo e o azimuth no segmento 6 e 7 agora clique no menu Edição, coordenadas geográficas selecione o objeto Pode ser ponto ou vinho. Nosso caso, vamos é selecionar um ponto. Selecione a zona UTM. Selecione o episódio. A sigla da longitude. A sigla da latitude. Clique no botão OK. Observe que foi inserida a latitude e longitude no ponto 5 o qual selecionamos, selecione os textos, clique no menu modificar, mover, mova o texto para a posição desejada e até a próxima aula.